nossos amigos vão discutir a história dos números complexos. São 300 anos de história que começa nos anos 1500. Vamos a ela? Mas antes, parla, bombelli, parla! Pio via piu de meno fa piu di meno. Meno via piu de meno fa meno di meno. Pio via meno de meno fa piu di meno. Meno via meno de meno fa piu di meno. Pio di meno via piu de meno fa meno. Piu de meno via meno de meno fa piu, meno de meno via piu de meno fa piu, meno de meno via meno de meno fa meno. O que é isso, professora? Durante muito tempo a matemática era dissertativa. Não existiam símbolos de soma de multiplicação, igualdade, etc. Foi desta forma que um matemático italiano chamado Rafael Bombelli enunciou a regra dos sinais e o uso do número imaginário raiz quadrada de menos um. Mas eu não entendi nada do que ele falou. Pois é, vocês reclamam que tem que decorar muitas fórmulas, mas agora estão vendo que a vida sem fórmulas era muito mais difícil. Esses versos são apenas para chamar a atenção. Eles são as regras dos sinais para multiplicação de números e de raízes imaginárias, como a raiz quadrada de menos um. As mesmas que vocês vão ter que saber de cor. Vou traduzir para vocês mais tarde, dizer quem as escreveu. Mas eu não sei italiano, professora. Mas não precisa. Vocês vão aprender essas regras para operar com os sinais e os números imaginários com notação moderna. Professora, quem imaginou os números imaginários? Se são imaginários, podem ser números? Calma, Joãozinho. É bom perguntar, mas perguntando assim você embola o meio de campo. Vamos começar pelo começo. É, o começo eu sei. Em algumas equações do segundo grau, o discriminante é negativo. E aí começa toda a confusão. Mas acontece que aí não é o começo. Quando as equações do segundo grau foram estudadas, a solução que apresentava o discriminante negativo era declarada impossível, imediatamente ignorada. O primeiro a discutir um problema onde aparecem estranhos objetos foi girolamo cardamo, lá na época de Cabral. Puxa, professora! Para a senhora tudo começou com Cabral. Eu aprendi que naquele tempo... Colombo descobriu a América, que Fernão de Magalhães deu a volta ao mundo de navio. Pois é, Sofia, era uma época que muita coisa começou a acontecer. Essa época é chamada nos livros de história de Renascença Italiana. Eu sei, dona. Não foi nessa época que os italianos descobriram o macarrão, a pizza e a lasanha? Olha aí, gênios. Não vou sequer responder, Joãozinho. Professora, não preste atenção nesse moleque. Cardano era médico, astrólogo e matemático. Ele escreveu um importante livro intitulado Ars Magna, em latim. Em português, A Grande Arte. Nesse livro, entre outras coisas, discute-se o problema de achar dois números de modo que a soma seja 10 e o produto seja 40. Mas isso é fácil. Basta equacionar o problema. Caímos, então, numa equação do segundo grau. Aplicamos a fórmula e achamos a solução. Desipida. Sim, foi o que o Cardano fez. As soluções são 5 mais raiz quadrada de menos 5 e 5 menos raiz quadrada de menos 5. Cardano não sabia o que fazer com esse estranho objeto raiz quadrada de menos 5. Ele procurava números inteiros ou fracionários. Cardano tinha problemas já com os números negativos. De qualquer maneira, venceu sua repugnância por esse estranho objeto, fez as contas e verificou que eram raízes da equação. Surpreso, prometeu estudar a questão mais tarde e abandonou o assunto. Puxa, esse Cardano abandonava cedo as coisas. Absolutamente, Cardano era extremamente persistente. Isso a gente vê em outras de suas histórias. Que histórias, professora? Ah, por exemplo, a de sua contribuição para o estudo das equações cúbicas. Lá, esses estranhos objetos aparecem de modo mais complicado ainda, viu? Ah, não aguento. Esses matemáticos só gostam de complicar a vida dos outros. Pelo contrário, Joãozinho, a intenção dos matemáticos é esclarecer por que as coisas acontecem. Imaginar soluções para equações que não têm solução. Imaginar o imaginário. Tá bom. Fico quieto, mas não cai nessa conversa, não. E é então que aparece uma nova personagem nessa história. Rafael Bombelli. Pouco se sabe sobre a vida de Bombelli além de que viveu em Bolonha e era mais novo que Cardano. Vamos agora ao intervalo. Enquanto isso, resolvam o problema de Cardano e verifiquem se raiz quadrada de menos 2 vezes raiz quadrada de menos 2 é igual a raiz quadrada do produto menos 2 vezes menos 2, que é igual a 2 ou menos 2. Série Matemática. Série Matemática. Rafael Bombelli escreveu um livro intitulado Álgebra, que foi publicado em 1572. Nesse livro, Bombelli expõe de forma ordenada e completa tudo o que era conhecido sobre as equações do primeiro ao quarto grau. Considera os radicais tratados por Tartaglia e Cardano com radicando negativo, que não deve ser chamado nem de mais, nem de menos, mas sim de mais de menos. Os versos que vocês ouviram estão no Livro de Bombelli, e sua tradução é mais ou menos a seguinte. Mais vezes mais raiz de menos 1 um é igual a mais a raiz de menos 1. Um. Menos vezes mais raiz de menos 1 um é igual a menos a raiz de menos 1. Um. Mais vezes menos raiz de menos 1 um é igual a menos a raiz de menos 1. Um. Menos vezes menos raiz de menos 1 um é igual a mais raiz de menos 1. Um. Mais raiz de menos 1 um, vezes mais raiz de menos 1 um, é igual a menos 1. Um. Mais raiz de menos 1 um, vezes menos raiz de menos 1 um, é igual a mais 1. Um. Menos raiz de menos 1 um, vezes mais raiz de menos 1 um, é igual a mais 1. Um. Menos raiz de menos 1 um, vezes menos raiz de menos 1 um, é igual a menos 1. Um. Puxa, como era complicado! Nunca mais vou falar mal da notação moderna. E Bombelli fez mais nesse livro do que dar as regras de cálculo com essa linguagem complicada. Estudou método para extrair a raiz cúbica de binômios da forma A mais I vezes B, sem usar a notação raiz de menos 1, pois ainda não havia sido introduzida. Olha, de qualquer forma, Bombelli deve ser considerado fundador da teoria dos imaginários, mesmo que esse termo também não havia ainda sido imaginado. Mas a senhora ainda não contou quem imaginou a palavra imaginário e o número i igual a raiz quadrada de menos um. O termo imaginário foi usado pela primeira vez por René Descartes, o imaginador da geometria analítica, em 1637. O problema de Descartes era saber quantas raízes uma equação de grau n poderia ter. Concluiu que uma tal equação teria n raízes, mas que tem que se contar as raízes reais, as falsas e as imaginárias. Por raiz falsa, Descartes entendia as raízes negativas. Além disso, afirmava que em alguns casos, tanto as raízes verdadeiras quanto as falsas não são sempre reais, mas algumas vezes somente imaginárias. O livro de Descartes intitulava-se O Discurso do Método. Suas preocupações eram mais sobre o significado das coisas do que sobre cálculo. Mas e a história do imaginário ser um número? Calma, já chegamos lá. Antes, é importante lembrar que Newton, que aparece depois de Descartes na história, Aceitava as raízes negativas. No entanto, ele não aceitava os negativos como números, mas como quantidades negativas, aqueles que eram menores que zero. Já os imaginários, Newton chamava de raízes impossíveis e argumentava que nada mais impossível que a raiz de um número negativo. Não era maior do que zero, nem menor do que zero. dia desses, vamos chamar Newton para bater um papo com a gente. Mas Newton já morreu! Vamos falar com fantasma? <risos> claro que não! Vamos apenas discutir as ideias de número que Newton tinha, usando seus próprios argumentos. De qualquer maneira, foi um contemporâneo de Newton que deu o próximo passo para o melhor conhecimento desses objetos imaginários, Abram de Moivre. Foi de Moivre que obteve a fórmula de calcular a potência n de um objeto na forma cosseno de x mais raiz quadrada de menos um vezes seno de x. A potência n é simplesmente e surpreendentemente cosseno de n vezes x mais raiz quadrada de menos 1 vezes seno de n vezes x. Uma fórmula muito bonita. E eu não acho. Isso não é mais feio que a Sofia. Ah, pois eu acho uma fórmula muito bonita. Mais bonita ainda é a fórmula que Leonard Euler, um matemático genial, descobriu alguns anos depois de De Moivre. e elevado a raiz quadrada de menos vezes x1 é igual ao cosseno de x, mais raiz quadrada de menos um, vezes seno de x. Em particular, Euler obteve a famosa relação que liga os três números mais importantes da matemática. e elevado à raiz quadrada de menos um, vezes π, é igual a menos um. Euler mostrou a profunda conexão que havia entre os números complexos, as funções trigonométrica e exponencial. Além disso, foi Euler que imaginou a notação i igual a raiz de menos um. Mas essa notação só se popularizou quando Gauss passou a usá-la. Puxa, professora, esse Euler era fogo, né? Claro, o Euler era um gênio. Calculava com os imaginários, sem preconceito e com maestria. No entanto, o Euler às vezes se confundia. Em certo lugar, ele escreve que raiz quadrada de menos dois vezes raiz quadrada de menos dois é igual a menos dois. E em outro que raiz quadrada de menos dois vezes raiz quadrada de menos 3, igual a raiz quadrada do produto de menos 2, vezes menos 3, igual a raiz quadrada de 6. Uma das contas está errada. Qual delas, gente? É a segunda, professora. A raiz de menos 2, vezes a raiz de menos 3, é igual a menos raiz de 6, conforme as regras dadas por Bombelli. Oh, garoto insuportável! Tem que ficar se exibindo mesmo, né? Muito bem, Sofia! Mas, além disso, Euler não sabia exatamente o que eram esses A mais I vezes B. Em seu famoso livro, Elementos de Álgebra, ele escreveu. Como todos os números que são possíveis de conceber são maiores ou menores que zero, ou até mesmo zero, é evidente que não podemos colocar a raiz quadrada de um número negativo entre os possíveis números. E, desta maneira, devemos dizer que é uma quantidade impossível. Então, somos levados à ideia de números, os quais, por sua natureza, são impossíveis. E, portanto, eles são usualmente chamados quantidades imaginárias, porque só existem em nossa imaginação. Pois é, Euler seguia as ideias de Newton, mas Gauss não concordava. Gauss pensava que todos os números eram uma livre criação do espírito humano. Portanto, todos os números eram imaginários. Foi Gauss o primeiro a usar a expressão número complexo. A opinião de Gauss tem que ser levada a sério, pois precisa muita coragem para contradizer uma opinião do príncipe da matemática. Mas existem coisas que não são números? Como faço para saber se uma coisa é ou não um número? Esse problema foi resolvido por Hermann Hankel em 1867. Hankel enunciou um princípio prático para se decidir se um objeto é ou não um número. O princípio de Hankel é mais ou menos o seguinte. 1. Um, quando você estende uma classe de números e cria objetos para os quais existe um sentido de soma e multiplicação, as propriedades básicas das operações devem ser mantidas, ou seja, as propriedades comutativa, associativa e distributiva. 2. Uma parte dessa nova classe de números deve se identificar com os números os quais estendeu. Assim, o um número real x pode ser identificado com o um número complexo x mais zero vezes i, esse é o caso da extensão dos números naturais para os inteiros e das outras classes de números que conhecemos. Que história bonita, mas um pouco complicada, né? Essa história é bem exemplar. Dificilmente uma pessoa descobre alguma coisa, estuda e encerra o assunto. A história começou com Cardano, passou por Bombelli, passou por Descartes, passou por Demoavre, passou por Euler, passou por Gauss e chegou a Hankel. Assim mesmo, fizemos apenas um resumo da história. Muitos outros contribuíram para o perfeito conhecimento dos números complexos. Além disso, sua história não termina com Hankel. Depois dele, muitos outros tiveram que dizer sobre os números complexos. Mas isso é assunto não apenas para outra história. É assunto para muitas outras histórias. Espero que alguns de vocês estudem bastante. E no futuro, venham a contar essas fabulosas histórias sobre os números.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 podendo ser difundido livremente, desde que citados os devidos créditos. Conteúdo de César Las Fernandes Roteiro, Stephanie S. Alves e de César Las Fernandes Locução, Nano Filho, Alessandra Romano Rachid, Rosana Stefanoni, Lucas Schwab e Paulo Eugênio Barbosa Direção, Renata Gava Edição, Guta Ruim Mixagem, Sandro Della Costa